Espero! Ô, oh, Zé, ah, não, não, não, tá tirando, velho Não, não bate no meu lobinho, não, mano E, ó, no último vídeo você matou meu espirro Mano, não bate no meu lobinho, não Qual foi? Tá tirando. Pessoal, hoje eu vou revelar pra vocês o segredo que existe dentro do portal do Mistério Sombrio Pra quem não sabe o que portal, quando eu tô falando, é aquele portal que apareceu no último episódio de Minecraft, a saga Então, basicamente, hoje aqui vai ser mais um daqueles vídeos de teorias Inclusive, se você não assistiu esse vídeo aqui, vá assistir depois, quando terminar É o vídeo aí que eu fiz a teoria do Iter, eu expliquei pra vocês qual que é a relação com o Mistério Sombrio Sombrio, tenho junto com o Wither, velho. Então, tem uma relação realmente muito, mas muito incrível. Eu já tô aqui, mano, junto com o Messi das teorias, cara. Cadê o Messi da teoria? Vem mas cá, bom. olha ali, olha ali. Tô... Olha ali. Cadê o Olha ele tô... ali. Tô... Me Messi procurando. da teoria, Messi da teoria. É Enfim, pessoal, então vamos começar pela primeira coisa que basicamente muita gente está tá acusando que o Mistério Sombrio poderia ser o Note, o criador do Minecraft, por conta de uns comandos e coisas assim que acontece aí na, durante as aparições do Mistério Sombrio. Não, porque o Notch não sabe gira brasileira. Ué, é só isso? Não tem motivo nenhum, não? Não tem motivo pra ser o Notch. Ele não fala gira brasileira, ele só chama o Felipe de Nelipe Feta. Ah, mas ele, ele dá uma zoada no Felipe, pô. Ele dá uma zoada, dá uma zoada. Qual é o tipo de zoeira que ele faz com o Felipe? Ah, cara, agora eu não vou saber não, pô. Mas, tipo, pô, ensino fundamental. Eles não chamam de ensino fundamental lá, entendeu? Aí ele fala, ah, você já passou no ensino fundamental. É, ah, tipo, diferente, cara, dá pra perceber. Ele fala é outra coisa lá, eles não fala ensino fundamental, não? Fala, não fala, não fala, fala. É o okay, que, então? Diferente. É o que que é? Ah, agora eu não lembro, mano, não lembro. Então, o seu argumento não é válido, então, né? Calma aí, então. Vamos, aí. vamos invalidar o argumento do, do Google Pai, que é porque ele não sabe explicar, galera, é isso aí. Enquanto o Google pesquisa, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque amanhã, aqui no canal, eu e o Gu vamos fazer um vídeo muito importante Que é sobre o Espirro Muita gente já sabe o que que é Então eu já coloco o celular pra despertar, galera Vídeo 11 horas da manhã e às 7 horas da noite Todos os dias Ô Gu, então vai lá, fala pra mim aí, mano oh. Qual que é a sua teoria do mistério sombrio Não ser um mote, mano Porque eu não tô entendendo tem ainda porque, cara, ele usa muitas gírias aí brasileiras e Que agora eu não lembro de todas Mas, por exemplo, tem coisa que não faz sentido Ele fala, por exemplo, ensino fundamental Seria ah. do quinto ou oitavo ano Lá é middle school Então, tipo, ele escreveu ensino fundamental Não faz sentido nenhum E o que, que significa middle school? A galera aqui não sabe Ensino fundamental Então, por isso que ele fala ensino fundamental aqui, poxa Não, cara, mas não faz sentido, entendeu? A tradução não vai funcionar, cara Qual que seria a tradução? Escola do meio Não, é isso aí é a tradução que você aprendeu Ele pode chegar muito bem, ter um amigo português E esse amigo português ensinar ele Que é ensino fundamental Refutado Não, não... mano, o note. Tem muito mais o que fazer. Ele ganha bilhões de reais aí por mês, entendeu? Reais, não mano? Vai ele... Mas ele não mora no Brasil? Ué, mas se você converter, dá em reais. Não, não, a gente fala em dólar. Ele ganha muito dinheiro pra ficar atormentando o Felipe Neto. Não é o um Norte cara. Essa teoria não funciona. Ó, enfim, Tem tá, aprenda, tá, beleza. Tem que aprender a fazer teoria comigo que inventou isso aí. não ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Enfim, pra quem não viu o último episódio, né? Que no caso foi episódio de Minecraft A Salga do Felipe Neto. Eu fiz um vídeo reagindo e tudo mais. E pra quem não viu, pessoal, o Felipe Neto teve que ir lá no Nether, né? Pra minerar netherite e tudo mais. Foi aí que ele, inclusive, encontrou lá aquela carta lá do Mistério Sombrio. Pra falar a verdade, foi os últimos episódios. E pra ele conseguir entrar no Nether, galera, ele se preparou muito. Ele juntou muita câmera, juntou, tipo, muita coisa. Ele pegou galera muita cama. Ele encheu o inventário dele de cama pra ele ir para o Nether, pessoal. Não adiantou nada que ele não usou nenhuma, né? Então, não adiantou <risos> nada que ele não usou nenhuma cama. A cama só ficou lá pra atrapalhar ele. E, às vezes, inclusive, até acho que a cama era até a estratégia do Mistério Sombrio. É, porque o Mistério Sombrio já sabe que o Felipe Neto, assim, não manja muito, né? Dos PVP e tudo mais. Enfim, pessoal, e assim que ele conseguiu completar a primeira armadura de Full Netherite, ele encontrou aquela carta. E aquela carta lá, né? Tava dando algumas dicas, né? De onde que ele teria que ir. E foi ali que ele achou aquele lindo e belo portal Que tá aparecendo pra vocês na print agora na tela E o momento certo que ele achou esse portal incrível E basicamente é o seguinte galera A pergunta que não se quer se calar O que tem atrás desse portal Que o Mistério Sombrio fez É um portal gigante Um portal realmente muito bonito pro sinal É a pergunta que não quer se calar galera o que será que tem dentro desse portal O que será que o Felipe Neto vai ter que enfrentar agora Nesses novos episódios de Minecraft Saga Será que a série vai acabar por aí Será que o Mistério Sombrio vai ficar frente a frente ao Felipe Neto? Inclusive, eles vão, sei lá, conversar ou conhecer do tipo. Então vamos lá, pessoal. O que, que você acha que vai acontecer dentro do portal do Felipe Neto? No portal do Felipe Neto? Ah. Não, portal do Mistério Sombrio, mais conhecido como Note. Era a primeira coisa que você tem que analisar, que quase ninguém analisou. É, que mundo que o Felipe foi parar antes dele entrar no portal? Né? Não dá pra saber, porque, tipo assim, ele tá entrou sim, no portal. Acho que não, ele entrou no portal e foi pro Nether. Ele entrou no não, portal não. do Nether. Sim, mano, ele entrou dentro do portal do Nether. Ele foi pro portal do Nether, entrou dentro do portal e ele ia pro um local que ele não tinha entrado mais, entendeu? Que ele tinha, tipo, faz fazia muito tempo que ele não, não ia, entendeu? Tem uma linha de raciocínio aqui que é bem lógica. Ah. Porque, tipo, eu te não prestar atenção. Tá, fala o oh, saliente associado Você tá no Nether, certo? Aham, uhum, você tá ele no Nether. Você tá no Nether. Certo. ele tanto que ele matou aquele... O pumbão lá, tá ligado? Tinha um bicho que parecia um pumba. Aham. Uhum. Ele matou aquele bicho. E ele certo. entrou em outro portal do Nether. Sim. Ou seja, pra que mundo que ele foi? Ele saiu, voltou pro mundo normal. Exatamente. Sim, voltou pro ele mundo voltou normal. Pro mundo normal. Só que nesse momento que ele foi pro mundo normal, foi o momento que ele acabou encontrando o portal do... Do menino do lá, entendeu? Ah, Exatamente. Agora, outra coisa. Se ele entrar nesse portal do Nether, ele vai pra onde agora? Ele vai voltar pro Nether, poxa. Exatamente. Então, nisso, já elimina metade das teorias que a galera tinha. Então, agora, eu acho que ele vai entrar num mundo normal, tá ligado? Eu acho. Como assim ele entrar num no mundo normal? Mano, porque, tipo assim, o que acontece? Não é... tem como ser, cara? Ele... Ele tava no mundo normal Ele tava no mundo bom. normal Mas você tem que entender que aquele portal lá é o, Não é um portal normal Aquele portal ali é o portal do Mistério Sombrio Aquele portal o portal do Mistério Sombrio Você tem que lembrar que aquele portal é o portal do Mistério Sombrio E não, não é um portal tipo normal Um portal do jogo que vai levar pra você pra, pra dimensão do Nether É o portal do Mistério Sombrio Então você tem que trabalhar a teoria daquele portal lá Levar você pra algum lugar, talvez até fora do Nether Entendeu? Porque tipo assim, na teoria, na hora que ele entrar naquele portal então ele deveria sair do Nether, né? Mas ele não ele saiu, ele foi pra né? outra dimensão Ele foi pra outro lugar a, a ideia ali do episódio é ele ter ido pra outro local, galera isso É isso que aquele local ali era um local no Overworld Só que era, é, como que eu posso dizer? Ele era meio que um esconderijo no Mistério Sombrio Então aquilo lá era só decoração Entendeu? Aquilo então, é. não era uma outra dimensão Era a decoração do Mistério Sombrio Mas era no mundo normal É, aquele ali era a decoração do Mistério Sombrio Então, olha só, seguindo essa linha de raciocínio Mas, na verdade, a minha linha de raciocínio De talvez, né, o, o, aquele mundo ali que ele Agora ele vai entrar, seria o mundo do Nether Inclusive, eu vi essas teorias e algumas pessoas também comentando que, basicamente, agora o Felipe Neto vai voltar pro deserto. E dentro do deser deserto, provavelmente, ele vai enfrentar muitas dificuldades lá dentro do deserto, sabe? Tipo, vai ter realmente algumas brigas bem insanas e difíceis lá dentro do deserto, mano. Mas se ele for pro deserto, aquele primeiro deserto, então a minha teoria tava certa. Então, o primeiro deserto. De que ele iria ter que matar o Wither de novo Então, provavelmente é isso mesmo que vai acontecer Provavelmente ele vai ter que matar o Wither de novo Entendeu? Provavelmente ele vai ter que enfrentar, galera, o Wither de novo E refazer todos os passos pra ele conseguir zerar o Minecraft Entendeu? Mas essa aí é a minha teoria, pô Então, mas foi a teoria que a gente falou Mas você acha que essa teoria tá certa? Eu acho que essa teoria tá certa Tudo se indica que é isso Mano eu acho que eu acredito um pouco no Mistério Sombrio, cara. Como assim? Eu acho que no próximo episódio ele vai devolver alguma coisa pro Felipe. Eu acho que é uma das coisas ele, mesmo, né, velho? Ele vai fazer o seguinte, na minha opinião, na minha concepção aqui, ele vai fazer o Felipe passar pelo estágio ali do Winter de novo, porque provavelmente o Felipe usou alguma coisa pra poder matar o Wither na live dele. Eu não sei se, tipo, ele pegou algum item no criativo, alguma espada, sei lá... Mas alguma coisa ele fez, tanto que quando ele fala pro Felipe Ah, é, você matou o Wither aí, mas sem usar criativo O Felipe faz uma cara muito estranha Ele deve ter realmente usado o Criativo em algum momento aí nesse dia da live, cara Então eu acho que basicamente ele vai fazer o Felipe matar o Wither de novo para devolver alguma coisa para ele em sinal de boa fé. Então, ó, eu realmente eu acho que é o um seguinte Ele matando o Wither, ele derrotando o Wither, galera, tem a possibilidade nossa, tá esbarrando o microfone, pessoal. Tem a incrível possibilidade do Spiel voltar, pessoal. Eu acho que o Spiel vai voltar. Ainda mais ainda que tá tendo esse grande lançamento dentro do canal do Felipe Neto, pessoal. Que o Spiel agora vai ser vendido e tudo mais. Então, eu acho que sim, tem uma capacidade muito grande do Spiel voltar no próximo episódio de Minecraft a Saga. E, pessoal, antes de terminar esse vídeo aqui... Eu sei que o vídeo de hoje ficou bem simples. Eu quero avisar pra vocês que amanhã, além dessa surpresa que eu vou trazer aqui pra vocês... Eu vou fazer um vídeo que muita gente tá pedindo Sobre a Wither Rose, galera Aquela rosa que o Mistério Sombrio deixou lá pro Felipe Neto Aquela rosa também tem um significado muito, mais muito grande Tem uma teoria por trás dessa rosa Para quem acompanhou também, tem uma teoria por trás do Wither também Pro Mistério Sombrio ter... Pro Mistério Sombrio ter deixado aquelas cabeças de Wither pro Felipe Neto Se você não vê essa teoria, vai lá assistir o último vídeo Ficou muito incrível E basicamente, pessoal, tem uma teoria aqui por cima dessas rosinhas aqui Que são as rosas do Wither, galera ou vocês acham que o Mistério Sombrio simplesmente entrou no Criativo e escolheu uma rosa qualquer pra deixar pro Felipe Neto? Não galera, óbvio que não Então é o seguinte pessoal, essa rosa que vocês estão vendo agora na tela, inclusive eu deixo ela bem focadinha pra vocês prestarem bem atenção nessa rosa Essa rosa tem um significado galera, essa rosa do Wither não foi tipo uma escolha qualquer do Mistério Sombrio O Espirro andando por trás ali e atrapalhando o um focozinho aqui na rosa Então basicamente é isso aí pessoal Comente aí embaixo o que você acha que essa rosa significa. Bora fazer investigações juntos. Eu quero aproveitar também, já que esse vídeo aqui foi um vídeo mais simples, eu quero a opinião de vocês aí embaixo nos comentários sobre os vídeos que eu estou fazendo e tudo mais. Se vocês estão gostando, né, dos vídeos aí em cima da saga do Felipe Neto. Peço vocês pra me mandarem mais teorias e entrar no meu Discord. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Enfim, então basicamente é isso aí. O canal do Guzão tá aí embaixo, né, não, Gu? Foca aqui, Zé, foca aqui. Claro, cara. Aí, ó. O tem que dar na descrição, porque o pai é o dono da teoria entendeu? Mano, ele não fica parado pra focar nele, velho. <risos> ah, foca. Eu achei que era pra focar no vídeo, pô. Não, foca aqui, ó. Foca aqui. Eu tô com o, então, o de que ligado. Olha pra você ver como é que o Gu fica menos feio, galera. A skin do Gu fica menos feia, é menos feia. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Um beijão, um forte abraço pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E é nóis, galera. Falou. Tchau.